Olá, seja muito bem-vindo, meu nome é Matias e você tem sofrido com disfunção herética com impotência sexual? Independente da sua idade, você é mais jovem ou você já passou dos 50, é algo que incomoda, que está atrapalhando o seu casamento, atrapalhando o seu namoro e você não quer tomar Viagra, você não quer tomar Cialis, você está buscando uma solução natural para esse problema? Bom, então eu recomendo que você leia essa reportagem que eu achei na internet uns dias atrás é, apresentando um novo suplemento que chega ao Brasil, que é fenômeno em venda nos Estados Unidos e que está aí dando o que falar entre os homens que antes tomavam Viagra para resolver a impotência. Então eu vou deixar esse link na descrição, onde você pode clicar e você mesmo ler toda essa reportagem, ver o relato dos médicos, ver que a comparação dele com o Viagra e por que ele é, é uma melhor opção por ser 100% natural e aí eles vão mostrar também onde você consegue comprar ok então eu vi essa reportagem e quis compartilhar com você aqui no canal tá bom se for o seu problema ou se você conhecer algum amigo que tem esse problema manda esse link para ele para que ele possa também ler e quem sabe optar também por esse tratamento 100% natural tá bom então, clique na descrição para você ler a reportagem um grande abraço, se inscreva no canal se você é novo por aqui, dê o seu like para ajudar a gente, Deus te abençoe e até o próximo vídeo.